Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Anderson Reis e hoje você vai aprender a música Calma no ukulele da Marisa Monte. A Marisa Monte acabou de lançar essa música, tá fresquinha. Eu já até coloquei, disponibilizei eu tocando junto com a música. Mas agora eu vim com o um tutorial, ensinando os acordes e a batida para todo mundo aprender com mais facilidade. Então, primeiro, vamos para aprender a batida dessa música, a música Calma da Marisa Monte. Vou dar um zoom aqui. E, ó, e a batida vai ser desce, desce, sobe, sobe, desce, desce. Desce, desce, sobe, sobe, desce, desce. Desce, desce, sobe, sobe, desce, desce. Desce, desce, desce, desce. sobe, sobe, desce, desce. É só essa a batida. Eu vou colocar aqui na tela para ficar mais fácil a gente acompanhar. Mas é super simples. Se você tiver dificuldade, volta aí e faça mais vezes se você achar que tá lento você pode colocar um pouquinho mais rápido numa configuração aqui do YouTube na rodinha dentada ou você ainda pode colocar mais lento ó. mais uma vez eu vou colocar aqui a batida é essa aí desce desce sobe sobe desce desce ó tá tá tá tá tá tá tá então agora a gente vai aprender os acordes da música né são três acordes, né, praticamente a música inteira, mas aparece um quarto acorde que dá uma, um gostinho a mais, né, dá uma, uma picância aí no acorde que vale muito a pena a gente aprender. Então, ó, o primeiro acorde que, que ela começa é o Lá menor, é tranquilo, e aí você aproveita o dedo 2, coloca o dedo 3 logo debaixo aqui na terceira corda, na segunda casa, e o dedo 1 um vai aqui na primeira casa, na segunda corda, já tem um Ré menor. E aí depois você tem o um Sol, um G, né? Esse aqui que é o dedo 2 na casa 2 e o dedo 1 um também na casa 2. Só que o dedo 2, né? Na corda 1 um, e o dedo 1 um na corda 3. E o dedo 3, casa 3, corda 2, Sol maior. Então praticamente é esses acordes da música inteira. Então vai ser Lá menor, Ré menor e Sol pratique só esses acordes e aí num dado momento da música aparece esse acorde aqui ó que é o acorde de lá menor com a sétima maior a m7 mais tá e aí juntando agora eu vou tocar rapidamente aqui a primeira parte da música com com a batida e o acorde vai ficar assim né? um dois três quatro E é basicamente a música inteira isso aí. Agora você pode tocar e cantar junto comigo nesse vídeo que eu vou colocar aí, eu tocando esses acordes junto com o Lyric Vídeo lá que a própria Marisa disponibilizou. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like, se inscrever no canal e comenta aqui para impulsionar cada vez mais esse vídeo, para que mais pessoas conheçam. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Arrivederci.